Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, hoje é sexta-feira, começando mais um final de semana, né? Isso, tudo de bom para você, hoje dia 22 de julho de 2022, né? Então você participa aqui junto com a gente através do nosso é, WhatsApp, já vamos colocar aqui na tela, que é o 9... 9782-4426, fica à vontade para você interagir aqui junto conosco, tá certo meu povo? É isso aí, e você vai se inscrevendo também aqui no nosso canal, clique no gostei, ative o sininho, compartilhem o nosso jornal de hoje, desta sexta-feira, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Tá bom? Tá falado? Cidade americana, 10 gatos foram encontrados mortos dentro de uma sacola plástica, lá no bairro Jardim Brasil. Também, dois gatos em estado de maus tratos foram resgatados, de acordo com a PM que atendeu a ocorrência. É, essa ocorrência de maus tratos, veja aí as sacolas, né, todas amontoadas, com 10 gatos mortos e dois em situação de maus tratos. Os policiais constataram insalubridade no local, a perícia foi acionada e agora há uma investigação em cima desse fato. Zoonoses de Americana fez a remoção dos animais. Aliás, a proprietária é, é da residência da casa, ela inclusive é, denuncia né? é, possíveis é, vizinhos ali que teriam envenenado, matado, né, os felinos. Então tá aí, essa, esses animais mortos, a polícia agora vai ver, vai tentar juntar aí o um quebra-cabeça. É, para ver se esses animais, realmente eles estavam ali em situações é, insalubres, né, ou se é, ela, eles eram bem cuidados. Há uma questão aí para ser levantada, e a gente vai estar tá acompanhando também, né. O que a gente se sabe também disso... É que se você tem animais, tem que cuidar bem, né? Tem que cuidar bem deles, os animais, né? Da comida, água, tratar, não é verdade? Né? E agora, é, o zoonoses, junto com a polícia, vai ver se as condições eram precárias ou não, né? O titular da delegacia aqui de Santa Bárbara do Oeste, o doutor Braga, anunciou ontem... Que a DDM, Delegacia de Defesa da Mulher aqui do município de Santa Bárbara do Oeste, é, vai ter uma delegada agora para atender a, a unidade. Né? Nós estávamos sem uma delegada e possivelmente agora é, a delegada de Subaré será é, transferida aqui para Santa Bárbara do Oeste. Nós já tínhamos aqui sete, já tivemos sete delegados aqui em Santa Bárbara do Oeste. E hoje, praticamente, nós temos aí. É dois, né? E faz falta. Delegacia da mulher para o atendimento exclusivo, inclusive, a mulheres vítimas de violência. Além da nova DDM, nós teremos também é, uma sala especial lá no plantão policial, a inauguração de uma sala Lilás, isso no plantão policial, para atender né, essas mulheres que são vítimas aí de violência. E vão até o plantão para registrar as suas ocorrências, né? Está aí. Né? Uma cidade com 200 mil habitantes não pode é, praticamente ficar sem é, uma delegada, né? Morreu é, ontem à tarde, lamentavelmente, aos 87 anos, no hospital da Unimed em Rio Claro, a mãe aqui do Parco. De Santa Bárbara do Oeste, né, do padre é, Paulo Roberto Saraiva de Brito. Morreu a dona Maria Ivone, né? Olha lá, o padre Paulo que assumiu aqui é, a paróquia Santa Bárbara e olha, aí, ele é bem parecido com a mãe, né? E a dona Ivone acabou falecendo, né? A dona Maria Ivone Belém Saraiva de Brito. Nossos sentimentos ao padre, é, o velório. Está acontecendo agora, na manhã, nessa manhã, Não. lá em Rio Claro, na Rua é, 10, lá no Santuário Nossa Senhora da Boa Morte. E agora será celebrada uma missa às 1 h 30 da tarde. E o sepultamento vai ser às 15h para as 3 da tarde, lá no cemitério São João Batista. Tá bom? Então, os nossos sentimentos aí a todos, né? A defesa civil faz um alerta, né? Faz um alerta aqui para Santa Bárbara do Oeste. Aliás, alto risco aí de incêndio em vegetação aqui de Santa Bárbara do Oeste. Né? É, esse alerta, aliás, foi anunciado ontem, nesse período de sem chuvas, né? Precisa de chuva né? aqui na região. E os baixos índices da umidade relativa do ar que vem ocorrendo. Então devido à estiagem alta temperatura e baixa umidade, umidade relativa do ar, alertamos que este município, é Santa Bárbara do Oeste, está em risco com alto índice de incêndio em vegetação. A temperatura deve continuar em gradual elevação a umidade relativa do ar, em declínio nos próximos dias aqui na região de Campinas, conforme informou o CEPAC da Unicamp. Então hoje, né, hoje sexta-feira, dia 22, as temperaturas devem ficar entre 15 e 28 graus né? e amanhã sábado a mínima dos 16 e máxima de 29 graus. Tá? Então um alerta aí para a nossa população, para a nossa cidade aqui de Santa Bárbara do Oeste. Obrigado pelo carinho, obrigado meu povo, obrigado minha gente, bom fim de semana para você, fiquem todos com Deus, esse foi o Jornal da TV SM Notícias, obrigado pela companhia durante toda a semana, e na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta, tá bom? Então tá aí, mexeu com você, mexeu comigo, tchau meu povo!